Falar no Evangelho Jesus Cristo, aleluia Sua palavra é alimento E da vida, vida, aleluia Glória a Ti, Senhor Toda graça e louvor.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 Irmãos e irmãs, a nossa vida é tecida por escolhas, desde as mais básicas, como aquela da roupa que você hoje escolheu para vir aqui. O fato de você ter escolhido estar aqui nesta noite já foi um ato de vontade e liberdade. Estamos fazendo escolhas diariamente mas existem momentos em que nós nos vemos como que diante de uma bifurcação em que não há como não escolher. Aliás, até mesmo quando você decide por não escolher, ou seja, quando você adia algumas coisas, você já está fazendo uma escolha. Quem sabe a escolha de se omitir, escolha de esperar, é uma escolha. Mas como eu dizia, existem escolhas que são inevitáveis, ou um caminho ou outro. O povo de Deus hoje precisa fazer esta escolha na primeira leitura. Este povo já atravessou o deserto, conquistou a terra prometida e agora está sendo guiado por Josué. Josué conhece muito bem este povo que oscila demais. E ele vê o grande perigo de que essas pessoas se esqueçam do Deus que os libertou e comece, comece agora a aderir a outros costumes que não são aqueles do povo de Deus. Josué então diz às tribos de Israel, eu e minha casa... Serviremos ao Senhor, eu e a minha família vamos servir ao Senhor. E a partir desta escolha deste líder, outras pessoas se veem como que, agora, não forçadas, mas convidadas a fazer também a sua escolha. Às vezes nós queremos influenciar nas escolhas dos outros. Às vezes nós queremos até escolher por elas. Isso não é possível. É possível sim, que eu me posicionando, fazendo a minha escolha livre e conscientemente, possa inspirar a escolha de outras pessoas. No Evangelho, Jesus também se vê diante de um momento em que os seus discípulos precisam fazer uma escolha. Ou continuar seguindo o mestre, ou se dispersar. Vocês se lembram que nos últimos finais de semana, Jesus nos apresenta a sua própria vida. A sua presença como o pão da vida. Ele é o pão da vida. O alimento que ele nos dá é a sua carne. E as pessoas que ouviram isso ficaram escandalizadas. Mas como pode Ele dizer que nós vamos comer a sua carne? E a partir disso muitas pessoas deixam Jesus. Porque queriam uma palavra mais conveniente. Se Jesus dissesse assim. Eu continuarei realizando prodígios e milagres na vida de vocês. Eu continuarei multiplicando muitos pães. Mas Jesus diz, que Ele é o pão da vida, quem comer deste pão terá a vida eterna. E comer a carne de Jesus, que é o pão dado a nós, é se comprometer com Ele. Muitas pessoas querem seguir a um Deus, que não é propriamente aquele que, Diante do qual nós somos criados a sua imagem e semelhança. Muitas pessoas querem um Deus feito a sua própria imagem e semelhança. Constroem um Deus conforme lhe convém. É o exemplo daquelas pessoas que buscam a Deus quando precisam de alguma coisa. Antes de passar no vestibular, antes de ser curado, antes de alcançar uma graça buscam o Senhor, e depois no momento que já não convém mais, em que o Senhor começa a pedir compromisso da nossa parte, parceria, por que parceria? Porque Deus faz uma aliança conosco, não é? E se nós fazemos esta aliança com Ele, nós nos tornamos aliados do Senhor, a aliança é feita sempre de dois lados, não há como Deus fazer uma aliança se nós não respondermos. Aliás, até a própria aliança do casamento, no caso daqueles que têm a vocação matrimonial, é também um ato de escolha livre. A menos que os casais tenham se unido por outras intenções. Quando não existe consentimento livre... Não existe um casamento realmente abençoado por Deus. Mas eu estou falando daquele casamento em que as pessoas disseram sim, de forma madura e consciente. Você escolheu alguém. Você se deixou escolher também, não é? E nessa escolha, você renunciou a outras pessoas. Eu já disse isso para os casais numa formação. E eu sempre digo para os noivos. Você tem certeza que você quer se casar com ela? Claro padre, como não? Pois bem, a partir do momento que você diz sim a ela diante de Deus, você está renunciando a todas as mulheres bonitas. Você tem certeza que você quer escolher por ele? Claro, o homem da minha vida padre, ela responde. Então saiba que você está renunciando também a muitas outras coisas. Muitos outros que podem depois parecer mais gentis do que esse É uma escolha, não é? A escolha sempre requer deixar algo Não há é como ficar com tudo A escolha por Deus também É saber que tudo aquilo que nós decidimos Tem uma consequência E traz consigo também um compromisso Escolher por Jesus é abraçar o Senhor por inteiro Escolher alguém no casamento É abraçar essa pessoa também por inteiro E se abraça a família dele e dela Se abraça as qualidades e também os defeitos dele e dela Hoje Paulo vai dizer Desta escolha livre Que tem que estar em comunhão Como Jesus está em comunhão com a sua igreja e ele vai dizer uma palavra, um tanto incômoda para as mulheres dos nossos dias. Ele diz assim, mulheres sejam submissas aos vossos maridos, como alguém que é submisso a Deus. Essa submissão não pode ser entendida por nós como alguém que subjuga o outro. É sim a capacidade da mulher ter a docilidade... Uma mulher pode ser firme, claro, mas uma mulher por demais masculina, e eu não estou falando de trejeitos masculinos não, tá gente? Eu estou falando daquelas atitudes assim, talvez um pouco embrutecidas, não ajudam muito, verdade não é? É claro que as mulheres em muitas casas são aquelas até mesmo que cuidam da administração, verdade não é mulheres? É? Em alguns momentos, as mulheres são aquelas que conduzem também muitas situações com sua feminilidade, com ternura. Mas se uma mulher já se coloca de forma implacável, é choque na certa. São Paulo, sabendo da natureza feminina e masculina, fala dessa docilidade, que não é um rebaixar-se, é sim ter uma atitude sábia, porque esta docilidade é a mesma que se deve ter por Deus. Mas os homens não podem pensar, interpretando esta palavra, que o pedido ou a orientação de Paulo é apenas as suas esposas. O Senhor também fala que os homens devem amar as suas mulheres, como amam a si mesmos, como cuidam de si mesmos. E aí que vem a necessidade do homem na sua masculinidade... Ter também o cuidado para com a esposa... Sabendo que precisa cuidar de si mesmo. Será que todos os homens cuidam tão bem assim de si? Não estou falando apenas da aparência não. Será que cuidam da sua própria saúde? Depois dos 40 anos... Será que realmente fazem aquilo que é preciso? Determinados exames Será que cuidam realmente Do seu ser? Se o um homem não cuida de si Como é que vai cuidar da esposa? Não é? é uma pergunta que se pode fazer Da mesma maneira que Cristo Ama a sua igreja O homem é convidado a amar Aliás Recebe esta ordem do próprio Deus através de Paulo, a amar a sua esposa, que agora é a sua própria carne dentro do matrimônio. Nós vemos que toda escolha sempre vai trazer algo que precisa ser cuidado, mantido, precisa da graça de Deus, Hoje no Evangelho, como nós meditávamos, Jesus também pergunta aos mais próximos, os apóstolos. Vocês também querem ir embora? Outros escolheram por me deixar. Vocês também querem ir? Podem ir. E Pedro vai dizer, Senhor, para onde nós iríamos? Apenas o Senhor tem palavras de vida eterna. Diante da escolha que você fez, é importante firmar-se também por meio da fé e do compromisso. Eu escolhi por Deus. E eu sei que apenas Ele pode me dar o sustento. Eu também fiz outras escolhas neste momento. E é preciso também que eu tenha a coragem de mantê-las com honradez. No mundo em que as pessoas escolhem por aquilo que é mais fácil. Ou até mesmo deixam de escolher, deixando para depois. O Senhor nos convida a uma escolha que mostre o quanto nós amamos de verdade. Escolher não é apenas ficar com a parte boa, escolher é ter a capacidade de abraçar o todo, como Cristo nos amou, abraçando a nossa humanidade. Que também nós possamos cada vez mais dizer: Senhor, hoje novamente eu escolho pelo Senhor, pois somente o Senhor tem palavras de vida eterna, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso todo